Bora, bora, bora, bora. Vamos setar nossos pontos de pressão aqui. Bot, a gente vai conseguir puxar e mid também, Marquinhos. Então oh, já fica ligado. E aí, vai querer Top, trabalhar as de nível 1? Eita, já rolou o pauzizão. Ô, oh, Marquinhos, eu posso guardar o meio do rio ali, tá ligado? para tu. Mano, oh, eu, então, tá, entrada, eu tava pensando. Eu, eu posso botar o espantalho e o seu arda da tribuita, oh, pô, pô, lá embaixo. Ó lá, ele esse aqui é o jogo que ele faz pot, tá? É, Sim, então, é bem, é bem geral isso que vai acontecer. Saca, pode, não, vai não, dar, não. Acho melhor guardar. Só o arda lá. Vamos só defender padrão. Só defende. Mano, e a outra moita? E a outra moita viado. O steps vai ficar lá embaixo. Mas ele não não toma, não? Você não toma, não? não? Não, não, não. Não toma, né? Então presta atenção, você fica ligado. Se flechar, ele flecha, não dá nada. Uh, Tá, vai fazer em cima o aí também, certinho. Eu vou baitar uma ward no meio do rio e vou guardar a entrada, tá ligado? Tá. Ó, eu quero que ele me veja aqui, ó. Vou dar B e vou pegar tá. a oh, lente. Ó, entraram, tá entraram, entraram. Esse era o óbvio, esse era o óbvio. Senão já tava eu ligado. Eles têm lente, eles têm lente, cima, lente. Ah, tá tá suave, Eu tô achando tá que suave. pode rolar esse invade ainda, viu? Bobear a gente compra por conta do EZ, mano. Você quer dar trade aqui? Não, acho que é ruim. Ai caralho, aí eu fui Disney. Tá de banho, tá de Não, só vou aceitar, só vou aceitar, só vou aceitar, só, tá banho, tá só vou aceitar. Tá Tá, ficou com o super. Caralho, my bad, my bad. My bad, bad você Você é coelhão. Você é Ficou pro super, ficou pro super. Eu sou muito tinga, né, velho? Corre bot, corre bot. Todo mundo que puder, corre bot. Uh -huh. Ele vai flashar no steps. Aham. Tá, flash cheio. Tô vendo, tô chegando, tô chegando. Mata o Graves, mata o Graves. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Tá, calma que tem outros lows deles, tem outros lows deles. Calma. O Jokster, Jokster, Jokster, Jokster, Joker, dei silence pra tu, pai. Nice, Ash sem flash. Ah, é seu, é seu. Vai matar os dois, vai matar os dois, os dois, os dois. Sem flash cheio. Eu, é que é. Quero é. Dois, é. eu quero é. os dois, é. eu quero os dois. Calma. Pode ir, pode eu ir. ir. Eu pode eu ir. Eu vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. vai. É nosso, aí, família! família. Chame, tá deslizada! Filho da puta! Aí, bora, caralho! Vai nós, dar nós essa não porra! Não, puxa, não, quer puxar? Não, é pra não, puxar não, ou não é pra não, puxar? Faz qualquer não! Agora não puxa, puxa, não, puxa não, essa não, porra! Puxa essa porra! Caralho, tropa! Caralho! Sabe o que pode acontecer? Eu tô seis. A gente pode. Eu posso ficar nesse mato e não fazer nada. Só esperar vocês chegar na linha e nós matarmos eles. Vocês fazem golem vez. Ah, a gente tem cleanse ainda, viu? Tem, mas ela tá sem flash, pô. Se você entrar, depois eu uso. É, eu acho que ela só capa também. Pegou vocês pra dar gol de novo? Será? Ó, oh, não tem um ward onde eu tô. Vou pegar a fruta. Se, Pô, eu se eu pegar um o. Vem, vem comigo, Leona. Vem comigo, Leona. Vem comigo, Leona. Ele tem Clince ainda, não tem, o Jenson? Tem, tem, é. tem. Vamos focar que nessa curioso. playbot. Acho que dá pra dar essas aralhadas aqui, velho. Nós já pega Drake e depois é fora. Ó, ele vai querer guardar aqui agora, talvez, ou vai checar o aranquejo? Ó, tá top, tá top. Vou Drake. Mudança de tô plano. Mano. Vou Drake, vou Drake. Mudança de okay. plano. Okay. Ele vai querer me invadir, Sliz, Tenta botar um só pra nós ter o time dele. Quiser dar uns hits, velho. Só pra ajudar. Cuidado, tô descendo, tô descendo. Vem, vem. Quer vir, Sliss? Quer vir isso, isso, isso. É, tô indo, tô indo, tô indo, tá. tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Eu posso se mid, galera, ele tem flash? Ele oh, é. Termina, termina, termina, termina, que vale, vale, vale, que vale. Oh, calma, oh, calma, calma. Calma. Sai quem pode. Calma que eu tenho dar uma mamada. Vou ganhando tempo, vou ganhando tempo. Sai vocês, sai vocês. Ganhou tempo. Sai, Perfeito. Eu sai, eu sai. Foi flash de Pronto. alguém, limite. Quem que foi? Que do 7? Flash, flash do 7, flash do 7. Tá, vem só cá, sai tá não. alto. Nice, família. Não Agora vai. é só focar arauto, tá? Perfeito, velho. E o bom que eu não gastei ah, bom, meu R. É. Delícia, tá mano. Delícia delícia, delícia, delícia, delícia. Separar a prioridade do Arauto pro galo, hein, mano. Separar pra mim, que eu Você já tá muito giga, não fala, não? Ah, velho. Quanto mais giga mais Sei, Safe, safe, safe, Bora ver, não vamos ver na situação. Eu consigo top direto aqui, velho. Dá pra dar ali, dá pra dar, dá pra dar. Esse blusão aí, 15, então tá green. Mano, é importante você pegar, né, velho? Será que não rola de eu pegar? Você não reza. Não, pega, pega, pega, pega, Jean, pega, Jean, vambora. Vamos é é. é sacrifício. você fica é de boa aí, né, eu acho. Não, a para é que você vai pegar, eu não é faço. Cuidado flex, pra velho. eu não pegar é. na mamada, viu? Isso que é foda. É. Ó, claro, ó cuidado, aqui, cuidado, ó, Qzinho. Okay, Filha da mãe. A gente oh, que tem vamos pegar o B, aqui pô. o W, mas se eu parar, oh, eu vamos vou enoco que gigante. Vamos pegar esse rim, quer só startar, Quer só startar? Quer, quero, quer, quer, quer, então, quero, quero, quero. Cami dentro do B. O Cami, foi pra cima, o Cami foi, foi, foi pra cima. Tem visão, pra visão. Pra tem, tem visão, tem visão. visão. Calma, cuidado, tem um Grip aqui, velho. Só para, só para, isso aí, só para. Calma, se liga pra sair só. Tem TPs, Lizzy? Não, não tenho, não tenho. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. sai, Pô, nós trollou, acho que era pra ter ido top, viado. Sim, foi minha bat, cara. Foi É, podia ter Será que nós não temos esse aqui não? Eles estão fazendo? Cheguei, cheguei, cheguei, cheguei. Eu vou perder bastante coisa pra Sim. Pegou, pegou. Foda que, que, que, que o Jin se fodeu, ah, é. O Jin se é, fodeu. É, morreu É, morreu, morri. Ah, Tenta de jogar, tipo, do bot, depois da gente share impressão, tá ligado? Senão fica muito ruim. Tipo, tá, trol, a gente trol, não Trollamos o fogo agora. Sim, Mas, é play play play play. Play. Mas tá safe game ainda. Você acha que você segura esse chain aí, Slizzy? Mano, é tô, tô pensando, aí que em, dar também, tô pensando em dar a volta nele, tô pensando em dar a volta nele. Vai, segura ele aí, segura ele aí. Tudo ó, gastou o W. Se ele gastar o taunt, onde fala. Tá. Tô indo. Quer comprar, quer comprar? Tem Town, tem Town? Você vem, você vem, você vem, você vem, você vem. Pode ir, pode ir, pode eu vou ter isso. Uai, ele tem taunt. Vem, vem, vem. Eu tanco um pouquinho. Vem que eu tanco um pouquinho, ó. Você pega? Tá, eu pego. Eu eu pego, eu pego. Então eu pega. Para subindo. de tancar. você pega Nossa, ou não pega? pega. Eu eu não, vega tá subindo. Eu ia pegar, Tá. que eu comprei, não ia. Só saiu. O Vega tá subindo. Vega tá e é grave. Tanca, tá com grave também. Tanca o grave, tá tá é grave. também. Tá só sai, só sai. Eu foca em sair, foca em sair. Flash grave. Ah, mamei, velho. My bad. Tá suave, tá suave. Meu, eu achei que ia voltar mais cedo, velho. Eu achei que você tinha aí, tá ligado? Sim. 2 do 7, tava de também. E você falou que ele tava sem taunt, ele tinha, véi. Foi miss comunicação. Eu não vou Mano, e esse Drake aí, hein, véi? 50 sec. Eu vou ter TP, véi. O Shen, vai, o Shen provável, provável que vai ter ult, mano. Vai, só que eu acompanho, tá ligado? O Grave está sem Falta... flash, tá ligado, mano? A gente pode tentar, tipo, full pular na cabeça dele e é isso. Nessa hora do Drake aí, mano. Eu acho no que a gente consegue, tá na Ashe, velho. A gente consegue fazer uma. A Ashe vai ter cleans, tá ligado? Então eu posso tentar e bot aí, velho Bora, eu vou ter ult. O Veigar tá aqui. Dá, bot, bot caiu, velho Porra, mamamos de Mas eu só vi enorme, a cabecinha, véi. véi. Vê esse Drake agora. Agora é que eu tenho ult, os caralho, Trinity, a gente mata o top 100 esse boa é fazer play no shank, tipo, ele no até outro play em play. outro lugar ele vai ultar, tá ligado? Uhum. Eu posso pegar esse red, eu tô forte, mano. Tô pega, pega, assim. pega, pega. Foda que eu vou ficar full cagado, mas vai pegando, velho. Cheguei não. Você tem sai, que sai? Não. você sai? Você ajuda sei. a fazer isso aqui? Ajudo. Vai, tenta terminar, tenta terminar, vou esmaitar, vou esmaitar. Calma, oh. calma, Cara, calma, eu saí, foi, tá? calma, calma, calma, calma, eu saí, eu saí. Leona saiu, Leona saiu? Não. Saiu? Saiu. Boa, garoto. Eu gastaram muita Flash coisa. Shank. O Jeanzinho fica free bot. Jeanzinho fica free bot. Isso Lava, é muito Lava, bom, velho. dar Isso oh, é muito bom. Tu não bom. consegue curar uh -huh. e fazer um tease aqui? Curar não, mas eu acho que eu vou fazer o um tease. Tá, tá. Ó, oh, sem ult todos, viu? Todos top sites. Quer tentar algo aqui? Quer tentar algo aqui, ô Leona? Alguém ult do Jean? Eu tô muito louco, tô muito louco. Mano, vai ser foda isso aqui. Ó, Ash, ó, Ash, Ah, Calma, ah, não dava, bom. não dava. Eles imaginam que eu tô aqui. Tem que esperar o Pro Deixa ele sair, deixa ele sair. Se eu tivesse HP, eu tinha ido, mano. Só deixa, só deixa. Segurei a wave pra tu. É, você vai formar ele. O Jean tá formando free, Sim, o Gianzi também foi mesmo. Gênesis. O né? Grave tá graves aqui, graves ó. Tab, tab. Tá, tá Isso bem. foi bom, hein, mano. Vambora, vambora, tá só. Pega Ah mas Calma, Gianzinho. Boa. Tá. Tô aqui, Ai, Ó. Tô flashuei, oh. cara, no meu cérebro flashou sozinho, hein. E aí, o Arauto quer comprar ou não? Tá seguindo um a dá né? Não, mano. acho que a gente luta no Drake, hein. Ó, oh, tá resetando. Drake, o Arauto, né? acho que é melhor nós pegar Qual o Arauto, é? mano. Acho que o Arauto é bom para é é é é é nós, é abrir Aralto, Aralto. esse mid tá, tá. ok? para Bora, bora, quer é startar antes então ou tá tá você barato. puxa essa? Vai, vai, tô vai. eu vou puxar essa aqui antes, tá? Mano, é que tipo, Opa, tá eu vou esperar vocês, hein, mano. Tô chegando aí, tô chegando aí. Drake é uma boa condition, mas não sei se a gente ganha fight, tá ligado? Acho que se fosse para nós fazer Arauto já era para estar startando, hein, mano, mas eu acho que dá batalha, velho. Ó, vai acabar esse aqui, acho que eles vão trocar um Arde aqui. É. Se nós pegar esse aqui e abrir mid top, é show de bola, mano. É, muito forte, velho. Top eu já bora, tô abrindo a esquerda, né? Só termina, só termina. Ó, o Graves pode tentar roubar com um R ou alguma coisa. Se liga pra pegar ele aqui, ó. Oh, sete Calma, aqui. volta. Oh, volta. Com, vai com, vai com lutar, aí, vai né? lutar. Utei, UTI. uti. Ai, não tá pronto, consegui. Ó, o Kami, Kami. Ok, pode pegar. Tô chegando no Kami. Boa, boa, boa. Eu dou uma curada, eu dou uma curada, eu dou uma curada. Eu dou uma curada boa, mano. Eu curo oh, bem. Curei bem. Boa, é com vocês. Vai no Graves e Graves e Boa, boa, galera. Nice, você tá em casa, continua, uhum. só limpa, só limpa, X -X -X -X -X -X -X -X. só limpa, é só, é, só é só ele, é só ele, é só ele, é só ele, mid drag, mid drag, mid drag, mid -drag. cuidado pra não morrer, família, cuidado pra não morrer, não precisa, mid drag, tem que fazer drag. Drag, drag, drag. A drag prioridade, prioridade hein, mano. Se é. der a pegar a mid, é. pega a mid. Pega a mid, tu Pega a mid, tu, a mid, tu Eu não eu passei drag, drag, drag, drag oh, vai drag, ah, vai drag. Vai ah, lá, Steps. Vai, vai, vai. e a Ash flashou, o e a Ashe, Tá, tá. Vou anotando. Okay. vou anotar. Coisa linda, galera. Eu tô comprando muito tempo, viado. Eu demorei 21 okay. segundos pra morrer, velho. Jogou véio. muito ali, Marquinhos. Tá pega flash, by the way. Anotaram? Sim. É. Ó, oh, esse aí. cara tá sem Cleanse e flash ainda, ah, velho. muita gente bot, tem muita gente bot, eu saio. Ó, oh, sai bot. Mano, se sair herói. Sete rios de baixo. Ah, hum. tá de boa, tá de boa. Eu defendo essa torre aqui. Mano, ah, ah. bobear se o jogo for bater na torre, eu mato ele. Ah, isso é muito Eu tenho TP atrás, véio. tá? Naquele, naquele bagulho aqui. Eles vão querer fazer algo aqui, viu? E aí, vai só daqui negócio? Vai, ah, vai gente, só o a, a gente compra, eu Ó, oh, tá aqui, a gente tão, sem ash, tão sem ash, tão sem est velho. Dá pra comprar isso, bora Vambora, tá tá bora, vambora. Tá Giva free, não. Dei um R, dei um R sem visão, mano. Dei um R sem visão. Os longe, olhos. Você tá compra, quer comprar? Quer comprar? Pode Vai ter TP2? Tem o Ward né? ali? Ixi, lá em cima, né? Calma, tá bom, tá bom um pra um Porque eu vou pegar uma Ashe aqui perdida. Tá só, Ô, tá oh, calma aí, Achou começou a chover não. muito, Ah, cara. peguei a porra da Ashe deram pause, Calma Caramba. aí, eu preciso fechar já Fecha, fecha, flecha, fecha, fecha, Toma, fecha. Tomada, tem tomada, tem tomada. Nossa, o Shen tem ult, troca. O Shen tem ult? Acho Deve Tô... ter, mano, mas só vai. Deve ter. Pode dar gol, pode dar gol. Eu não vou gastar o E, não. Se ele o Tel Sai, eu acho. Tá, o Perfeito, véi. Se você não morrer, tá show de bola. Ah, véi. É é vamos tentar fazer algo com isso, véi. Que essa é ult do Shen aí no próximo tempo aí. Ô, oh, eles podem tentar um baron? Podem, podem, pode. Eu vou ter trinket lá. Tá. Tem, tem, tem, tem. Safe. Não, tão, não tão, é, meu, meu farm é de baixo pra não cima, tem. mano. Tá, eu vou dar B aqui pegar o Art. My bad, viado. Esqueci do Shen, mano. Um minuto Vamos lutar nesse hein, Drink hein, aí, mano, é já nosso tempo. Só vamos. Tá tudo escuro aqui, mano. Não sei se os caras entrou ou não. É, então. Eu, vou eu vou guardar agora. vou guardar safe pela Olha os flashes, viu? Todo mundo vai ter flash lá. Tá. Os 5. Ó, dois mid. Tô passando lente aqui. Acho que eles vão entrar. Acho que eles não Acho que eles nem entram pra wardar, mano. Mano, não puxa posso... essa mid agora, geral, junto, e a gente desce pra wardar, véi. Eu vou botar eles aqui. Não aqui não mid. Rápido, eles não levaram tão rápido, não. eles podem tentar engage. Eles vão tentar dar engage aqui, aqui. Você fica aqui, Marquinhos, só pra dar cara. É, bora, bora, bora, bora, bora, bora, a gente bora, bora, bora, bora, bora. Deixa eles comprar, deixa eles comprar, deixa eles comprar, Olha a Ash, olha a Ash. Fui, fui, fui, fui, fui, fui, fui, galera. Fui, galera, fui, galera. Boa, boa, boa. Peguei bora, bora, bora, bora, bora, bora. Só Ai. massa, só massa. para hein, barão, hein? Baram, barão, Drake. Barão, Drake. Barol, eu barol, Drake. Barol, eu barol, passo, barol, Drake, eu passo o Drake, eu passo o Drake. Aqui. Acho que precisa do seu dano. Do dano. Precisa do seu aqui, talvez, hein, pai. Mano, é Graves, hein? Tem pistola? Vou lá, faz aí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Oh, mano, mas nosso dano, é aqui, nosso dano é ruim. Nosso dano é ruim, de velho. Vem galo, vem galo, vem galo, vem galo. Deixa o Sliz aí, deixa o Sliz aí. Qualquer não coisa o drag aqui, é deles, não. mano. Qualquer coisa o drag é deles. Dá B, dá B, pro Delta, Dá B, pro Delta, Dá B. Aí deu boa, o Sliz, deu boa, deu boa, deu boa. É isso, Slizizão. Chama, meu menino. Bora, filho. Dá, caralho. Só vamos, rapaziada. Só vamos. O Cami gastou flash e cleanse, viu? Aham, eu vi só a fumacinha. Chama. Se que o nosso, acabou, velho. Mano, tá aqui. Help o um amigo, help o amigo. Tá vai lá, vai lá, vai lá, bro. Ó o Jokes, é só o Jokes, é só o Jokes. Acho que você faz. Mais uta, mais uta, mais uta, mais já. Uta, Galo. Dá, dá, Dale Dale É nosso, é nosso. Última comemorar. Quanto pro TP? 30 segundos TP. Fica mid, matei a wave mid. Eu quero matar o Kami sem clean. Tá, o foda é a gente. Não pode Tá, é só vocês não tomar, mano. Faz o possível. Janzinho, fui, Janzinho. Fui, Janzinho. Fui, Janzinho. Safe, safe, safe. Ute no Shen, ute no Shen. Calma. Podem fechar vocês aí. Só e vamos sair, só que vamos sair. Eu, Eu só tomo que se ele tiver tem flash. Calma. Ó, esse set aqui. Ó, oh, aqui Jean. Jean. Jean. Dei muito dano ali. Oh, tem uns olhos ali. Tá tá bora, bora, bora, bora, pai, bora, pai, bora, pai. Bora, bora, p. bora, bora, p. bora, bora. É nosso, tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Olha, Ash, olha Ash, olha Continua, Xão flashou. É Xzinho, é com o Slizz, é com o Tô chegando, tô chegando. Tá lindo, tá lindo, isso Tá lindo, si tá lindo, wow, uh, tá, tá lindo. Dei silence, dei silence. Tá lindo, isso Tá lindo, pai. Top, top. GG, top. GG, top. Ou oh, inib. Bora bora, bora, bora, bora. Não sei se dá, vamos ver. Ai, rapaziada, chama. É inib no meio. Puxa a wave, puxa a wave, Xehan. É game esse pai, é game esse pai. Se pai é game, se pai game. Acho que é game, acho que é caralho. É game pra caralho. Eu vou ter ult, tá ligado? Eu vou ter ult. Eles acham que eu não vou ter, véi. A minha play foi flash solar ali. Tá, vai Continua, continua. Eu já tô começar o tanque, né? Tipo, calma, 10 é sec, ult, tá voltando. Só foca a toi, foca a toi, foca toi, foca, toi, foca, Só foca toi. toi. Cuidado Ziz. tá apanhando. Bora, muito. Bora, bora, bora. Bora que dá game, bora que dá game. Vai batendo, vai batendo, bora. vai batendo. Toi, toi, bate foca voltar, voltar, bate foca voltar, bate foca voltar. tem direto. Mata o 7. Até tenho zona, gente. família bora. chama! Chama, chama, bia, chama. Caralho! nós trollamos oh. muito ainda, pô. Trollamos muito, caraca. mas deu tudo certo, deu tudo certo. minha emoção foi essa ali, quando eu peguei o quadro... Relaxa, não relaxa. Certo, <risos> parou, é isso, tá não, caraca. e foi tipo é assim... Aí, a começou a play, o Steps tava assim, não puxei, não puxei. Ah, mas quase todo mundo gritou, ah, aí pô, Aí começaram vez, a fugir, tá Wave. Pô, Ô, você tem que tomar cuidado com seus play aí, pô. Eu me fudi muito. Mano, cara. mas o bagulho é assim caraca. mesmo, filho. o bagulho é doido. Você se fudeu e nós... Mano, é loucura, é loucura. É loucura, hein? Vambora.